Já estamos com nosso rastreador de tendências aberto, é aqui onde fazemos nossas análises sobre as dezenas. Lembrando que se você ainda não tem esse sistema que te entrega os jogos premiados da Loto Fácil, você está deixando de ganhar muito dinheiro, então clica agora no primeiro link da descrição e para de dar dinheiro para as lotéricas. Então pessoal, sem enrolação, vamos para a primeira linha do nosso jogo, da dezena 01 a dezena 05. Vamos seguir apostando nas dezenas 01, 02 e 03. A dezena 01 já está a dois jogos sem ser sorteada e pode ser uma dezena muito forte. A dezena 02 é a dezena mais forte da linha pelo seu grande atraso e a dezena 03 apesar de ter sido sorteada no último concurso continua sendo uma boa opção para nossos jogos. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos acreditar nas dezenas 07, 08, 09 e 10. A dezena 07 segue sendo uma boa dezena para apostarmos, já que ela tem muita chance de fazer uma sequência e sair várias vezes seguidas como mostra seu padrão. A dezena 08 se tornou uma dezena forte para este concurso, pois já está a dois jogos sem ser sorteada, e geralmente quando ela fica dois jogos de fora costuma ser sorteada. A dezena 09 juntamente com a dezena 10, estão em um momento muito bom, já saíram juntas por muitas vezes seguidas então não podem ficar de fora. Excluímos apenas a dezena 06 que segue sendo uma dezena fraca para nossos jogos. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nas dezenas 12, 13 e 15. A dezena 12 não saiu no último concurso, porém ela não costuma ficar tanto tempo sem ser sorteada então é uma boa opção. A dezena 13 é a dezena mais frequente da linha então vamos seguir apostando nela. E a dezena 15 assim como a dezena 12 falhou no último concurso, mas segue sendo uma boa dezena para apostarmos. Deixamos de fora então as dezenas 11 e 14, que pelos seus padrões não nos mostra que devam ser sorteadas. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 16 e 20. A dezena 16 é muito frequente e deve seguir em nossos jogos, e a dezena 20 já está com um atraso de dois jogos e tem bastante chance de ser sorteada. Já as dezenas 17, 18 e 19, têm padrões parecidos e de acordo com resultados anteriores, percebemos que elas não são uma boa opção para este concurso. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nessa linha nas dezenas 21, 22 e 23. As dezenas 21 e 22 saíram juntas nos últimos dois concursos, e podem estar saindo pela terceira vez, que foi a maior sequência das duas, observando os últimos 20 jogos. E a dezena 23 saiu também no último concurso e acredito que deve continuar saindo, assim como mostra seu padrão.